Também é para mais um vídeo do canal da Gamer e hoje, galera, eu tô trazendo para vocês um mapa. Como vocês podem ver, eu virei um brinquedinho aqui no meio desse mundo enorme. Galera, sim, eu tô trazendo o mapa do Toy Story. Galera, esse mapa muita gente não acha, é ele por aí porque eu não sei porquê mas porque... não sei. Eu achei legal esse mapa e eu decidi trazer ele pra vocês, galera. É um mapa de esconde-esconde que você pode explorar ele. Tem várias coisas, olha. Tem, tem parkour aqui por trás, olha. Dá uma olhada. Tem parkour aqui em algum lugar. Ali, ó. Parkour. Tem um labirinto de porta que tem aqui, né? E muita coisa galera legal aqui para vocês verem é se você quiser jogar esconde esconde também aí com seu amigo é em multiplayer servidor local ou se você souber criar um servidor é você joga aí com seu amigo esconde esconde esse negócio eu vou estar tá mostrando aqui o um mapa para vocês e vai estar tá na descrição do download dele é claro né é... Ele tem vários esconderijos, cara Isso aqui é um esconderijo? Não é um esconderijo Mas tem coisa pra caraca Pra se esconder aqui Tem isso aqui é... Essa aqui é a sala, olha Tem o Rex, se não me engano Que é aquele dinossauro, só que Eu acho que ele tá meio errado aqui, né Deixa eu ajeitar ele É assim Assim Isso Ali, ó Ó o Rex peraí aí. aí a gente vai a gente vai adequando o um negócio aqui quando aí quando eu lançar o vídeo para vocês o mapa vai estar tá direito né eu vou ter ajeitado ele vou tá vai estar tá tudo direitinho cara esses rex aqui eles vão estar tá com o olho bonitinho ali ó tem um livro aqui tem uma poltrona ultra mega hiper legal velho ó tem o abajur em forma de cogumelo do Smurf também Bem isso, olha. Olha, que legal. Tem um negócio bem legal aqui, galera, olha. Só mesmo a ca... o quarto do Andy, que não é igual aquele do EduCoff, né? Porque do EduCoff tem um bagulho todo aqui pra baixo. E aqui só tem realmente isso, né? Não tem nada mais. Mas essa é a única diferença. É... Aqui, ó. A cozinha, tudo bonitinho, velho. Ó. Tem o prato, vamos ajeitar o Rex. Vamos ajeitar o Rex, pera. Vou pegar o bagulho aqui e a gente ajeita o Rex. Ó, a gente coloca um botãozinho aqui. Coloca um botãozinho aqui e outro aqui. Pronto, ele tá ajeitado. Ó, tem um quadro. Tem um quadro. Achei muito legal esse aqui. O um quadro de, de carne de porco, mano, de bacon. Ó tem uma ovelha bonitinha aqui, aqui na frente, ó, Vou colocar aqui o botão, o olho dela, olha que bonitinho, velho, tem spawn point por aqui também, se você tá explorando o mapa, né, tem um monte de spawn point por aí, ó, isso aqui é um fogão que foi incendiado, eu acho que isso não era pra estar tá acontecendo. Eu acho, só, só acho. Não era pra isso que tá acontecendo, né? Mas, é desse jeito. Aqui, ó, tem a pia, tudo. Essa é a cozinha. Vamos ver se tem mais algum lugar. Ó, segue o corredor, acaba aqui. Acho que é só esses dois cômodos mesmo, galera. O mod, o mod, não, o, o mapa. Pô, foi o cara que fez, né? O cara de MCPE, velho. E ele fez isso. Ele não pegou o mapa que tem, do, que tem de PC, não. Ele pegou e fez tudo do zero. Parecendo com o de PC, viu? E eu achei isso muito legal. Ó, oh, tem mais nada a dizer, galera. Bem legal o mapa. Download está na descrição. E nada mais a dizer. Eu só quero dizer pra vocês. Pera aí. Quero dizer pra vocês. Pra vocês deixarem a bilada no like. Não esquecerem da bilada no like, né, cara? Porque se não for uma bilada no like, aí não tem graça o vídeo. Se vocês gostaram do mapa, não esquece de deixar aquela bilada no like. Deixar aquele comentário. Falar alguma coisa aí sobre o que você tá achando do canal. Sobre o que você tá achando dos vídeos. Nas termineias de tudo isso, cara. É... inscreva <coughs> no canal de meus amigos que estão aí embaixo. Tem vários amigos aí legais, eles fazem vídeos bem legais. Então é isso, galera, nada mais a dizer, é isso. Valeu, falou e fui, tchau!